Olá pessoal, aqui é o professor João Fábio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com uma aula introdutória de eletrônica para o nosso curso de Arduino Básico. Então, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre os conceitos de tensão, corrente e potência. Qual é a relação entre esses conceitos? Inicialmente, quais são as unidades de medida? A tensão é medida em volts, que é uma unidade em homenagem a Alessandro volta corrente, medida em amperes, em homenagem a André-Marie Ampère. Watt é uma unidade de potência, em homenagem ao engenheiro James Watt, e resistência, medida em ohm em homenagem a George Simon Ohm. Qual a relação entre essas unidades? aqui? Nesse, nesse desenho a gente consegue perceber né, de forma histórica, que o volt é a tensão que força a corrente elétrica que força o sistema a transmitir energia. Os amperes, a corrente elétrica ela é empurrada pelos volts passando pelo circuito. E os ohms, as resistências né, em ohms, elas dificultam a passagem da corrente elétrica. Se você multiplicar a tensão pela corrente, você vai ter a potência dissipada pelo circuito em watts. Então, o que é a resistência elétrica nesse caso? É realmente a resistência, a dificuldade que o circuito apresenta para a passagem de corrente. Materiais com baixa resistência são chamados de condutores elétricos. E um exemplo mais comum é o cobre. Os fios dos equipamentos elétricos, né? todos os nossos circuitos são feitos com metais que oferecem baixa resistência, são condutores. E existem materiais com alta resistência também, são denominados isoladores elétricos, como, então, por exemplo, plástico, madeira, e existem materiais com todos os níveis de resistência, desde o nível praticamente zero, que são os materiais denominados supercondutores, até materiais com resistência muito grande, como por exemplo, cerâmicas e o próprio vidro. Tá? Então, como que eu descubro qual é o valor de resistência de um resistor? O resistor, então, é uma peça elétrica, né, que é construída para ter um valor de resistência específico que você vai precisar em algum serviço. Né? Então, existe uma tabela de cores que especifica qual que é o valor de resistência. Nessa tabela de cores você vai ter cada cor correspondente a um número. Né? Então aqui eu vejo ela de forma mais aproximada. Então os resistores mais comuns são esses aqui que tem três cores aqui no meio do corpo dele. E a primeira e a segunda correspondem ao valor do resistor e a terceira é o multiplicador decimal. Então aqui nesse caso eu tenho o marrom, que corresponde ao número 1. O preto que corresponde ao número 0, então dá 1, um 10. E o vermelho que é o multiplicador. Que é o 10 elevado ao quadrado, que é o 100. Né? Então, 10 vezes 100, eu vou ter um resistor de 1 kOh. E essa última barra aqui, que no caso aqui é a dourada, corresponde à precisão desse resistor. Nesse caso aqui, a barra dourada indica que ele tem mais ou menos 5% de precisão. Tá? Então, ele pode variar aí de é, 0,90 e alguma coisa até 1.05 kOh. Os resistores podem ter também três barras coloridas além da barra do multiplicador. Então aqui eu tenho um exemplo: que tem vermelho, que é o número 2, verde, que é o número 5, e amarelo, que é o número 4. 2, 5, 4, e aqui a barra do multiplicador, né, que é sempre a última, é 1. Um. Então esse daqui é um resistor de precisão de 254 ohms, com né, mais ou menos 1% aqui, que é a barra né, barrãozinha. Ok, pessoal? Então, existem diversos sistemas, diversos sites, como esse daqui, que permitem que você apresente as cores e ele calcula para você o valor nominal do resistor. Bem, eu falei ali de mil, milhão, né? então, um resistor pode variar desde valores muito baixos, 0, né? 1, um, multiplicado por 1, um, então 1 ohm, um, um, até um valor aqui de 9, né? que é o branco, multiplicado por 1 um bilhão. Não, mil, milhão, bilhão. Então aqui eu posso ter valores até de 999,999 999 bilhões é, de ontem. Então, para facilitar a expressão desses valores, eu ficar falando milhão, bilhão, trilhão, a gente usa os multiplicadores das unidades de medida do sistema internacional. Né? Então, são prefixos para potências de 10. Então, os mais conhecidos, que a gente já conhece, é o quilo, né, que é a multiplicação por mil, quilômetro, quilograma. O mega, que é a multiplicação por um milhão, no caso aí, o megabyte, é um milhão de bytes. E o giga, também a é gente usado aí nos hard drives, um gigabyte, dois gigabytes. Hoje em dia, a gente tem trabalhado com também a multiplicação por 10 a 12, que é terabyte. Mas, do mesmo jeito, a gente tem o mil e o micro, 10 a menos 3, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9. Aqui eu tenho uma tabela com todos esses é, multiplicadores do sistema internacional. Então aqui está o nosso quilo, 103, giga, 109, 5m, 1012, feta, hexa, zeta, y, e também aqui os milimicro, nanoquico, tanto, ato, zero pior. multiplica com valores abaixo e mandam o valor zero. 0,1, 0,01, 2, 3, 2, 6, nos casos dos resistores, eu vou trabalhar aqui com aquilo, né, mega, giga, volts. Então, voltando aqui aos nossos conceitos de tensão, corrente e potência, como que eles se relacionam? Eu só tenho uma fonte de tensão que está impulsionando os elétrons aqui, né, passando por uma resistência, existe uma relação entre essas variáveis. Né, a tensão medida em volts é fornecida por um gerador ou uma fonte de alimentação. A corrente a medida em amperes indica que o circuito está funcionando, que está passando energia pelo circuito. A resistência medida em ohms é a resistência à passagem de corrente. Essa resistência normalmente ela gera ou calor, ou luz, ou trabalho, no caso de um motor elétrico. E a potência a medida em watts, então, é a multiplicação da tensão que existe no circuito pela corrente que passa por ele. Né? Então Alguns exemplos para facilitar a compreensão. Suponha que eu tenho uma tensão, uma de tensão, de 1 volt e um é, resistor de 1 ohm, então a corrente que passa pelo circuito é V sobre R é 1 ampere e a potência dissipada no circuito é V vezes I, 1 volt vezes 1 ampere, 1 watt. Ok, pessoal? Então, aqui um exemplo, mais um exemplo, uma lâmpada incandescente de né, 100 watts, que é muito comum alguns anos atrás, alimentada por uma tensão né, da alimentação da tomada, 110 volts. E consigo calcular a tensão e a corrente. Né? Dada a tensão, consigo calcular a corrente. Então, a corrente é a potência sobre a tensão, então vai dar 1.1 amperes no circuito dessa lâmpada incandescente. E qual é o resistor, né? qual é a resistência dessa lâmpada incandescente de 100 W? Então, você usa aqui a, ou a relação inversa, né? I igual a V sobre R, você de quanto R igual a V sobre I, para dar 110 G por 1.1, mostra em ohms de, da resistência da lâmpada elétrica, que está aqui no desenho dela ligado, ligado a e ligada, passando energia aqui pessoal? Outro exemplo seria o chuveiro elétrico. Né? Então, na minha casa, 5.000 watts, com uma tensão de alimentação 110 volts, eu consigo calcular a potência. Melhor, a potência e a tensão, consigo calcular a corrente, que dá 50 amperes uma corrente bem grande, por e então, Usando aqui I igual a V sobre R, eu inverto, com a resistência desse meu chuveiro elétrico, 0.02 ohms. Então, eu espero que tenha ficado claro aí o relacionamento entre os conceitos de tensão, corrente e potência. Nos vemos em breve. Muito obrigado. Tchau.